Gente do bem, compassiva e solidária Solidária porque acredita na interdependência humana E compassiva porque tem simpatia pela humanidade Estamos de volta aqui depois de um longo intervalo Carnaval, final de ano, tudo E com muito prazer que eu e meu companheiro de Mundo Raspante Recebemos a Carol Luz Militante Comunista Funcionária do Judiciário advogada e, mais importante de tudo, mais uma compassiva e solidária que vem trocar ideia com a gente. Muito prazer em recebê-la aqui, Carol. Eu que agradeço o convite de vocês, né, estar tá conhecendo aqui o podcast, enfim. É, espero que a gente tenha aí uma boa troca, né, para estar tá conversando aí isso, um pouquinho sobre socialismo, comunismo. É isso. Cara, o título que eu coloquei no tema foi quem tem medo do socialismo. Você consegue responder isso para mim? Acho que sim. Tem como a gente fazer isso de uma forma mais direta e tem como ser mais complexo, né? Porque acho que perpassa um pouco a questão da ideologia, um pouco, né? Porque com certeza acho que os ricos poderosos devem até temer o comunismo e o socialismo, né? Porque enfim seriam as pessoas que estariam estariam sendo mais atingidas. É, realmente, né? é, porque perderiam os seus privilégios. Né? Essa é a realidade. Mas a gente sabe que tem muita gente hoje que tem medo do socialismo e comunismo por não entender né? e por estar sendo realmente é, muito bombardeado de informações falsas, né? por não terem acesso mesmo ao que seria isso. Né? E de onde vem o próprio marxismo sendo muito demonizado. Então, acho que é por aí. Assim. Em relação agora à tua atividade como militante, você preferiu começar a sua militância, ou, ou pelo menos recentemente, participar do Centro Socialista. Você podia descrever para nós como é que foi essa esse acasalamento da tua ideologia com o trabalho? Posso sim. É, vou até um pouquinho antes, assim, né, é, por volta de... É, 2013, na verdade, assim, a minha ligação com o movimento social, esquerda, ele vem muito ligado com a igreja, né, eu era católica e, então, durante a minha infância, por muito tempo, eu fui vinculada muito à teologia da libertação, assim, é, muito trabalho dentro de comunidade mesmo, né, porque eu morava aqui em Ribeirão, é, no bairro Monte Alegre, e aí começou por ali, né, é, depois, quando eu fiquei mais jovem, eu acabei me afastando um pouco Depois ainda fiz parte dos Vicentinos, que é uma parte também da, da igreja que tem ligação com o social né, Mas muito voltado ainda para a caridade E aí, a partir de 2013, é que realmente me, me movi mesmo a entender mais E passar a estudar marxismo, né, E entender mais o que é o comunismo, socialismo Depois de tudo que a gente foi vivendo, né, golpe em 2016, enfim é, tudo isso começou a me, me mobilizar e aí por um tempo eu fui filiada ao PSOL, é, percebi que a questão de partido para mim, a forma institucional não fazia muito sentido, é, até cheguei a militar dentro de alguns movimentos do próprio partido, mas é, para mim não, realmente não fazia muito sentido, até que eu tive é, contato com as ideias do Alisson Mascaro, né? E, a partir daí, eu entrei em contato com o pessoal que estava formando um centro socialista lá em São Paulo. Era na época da pandemia, então ainda era um processo muito online. É, reunião online, enfim, tudo feito muito online. Mas tinha um, uma pessoa de lá que também estava morando em Ribeirão, fazia poucos, pouco tempo, assim. E, e aí a gente falou, ah, vamos também trazer essa ideia para cá. Como eu já tinha contato lá é, dentro da comunidade Vila União... É, uma das moradoras falou assim ah eu queria fazer alguma coisa com as crianças da comunidade é, ela chama de clubinho ah eu queria atividades artísticas atividades para conversar com eles sobre assuntos gerais que eu não, é, não me vejo assim com propriedade para estar tá falando sabe questões de sexualidade questão de é, pensando mesmo assim questões da escola mas não no sentido de das matérias né de convivência de relações enfim é, dessas questões todas, até um pouquinho pensando em psicologia, também questões de lazer, para sair, para passear, aí eu peguei, conversei com o pessoal, na época a gente ainda era muito em poucos, assim, né, era eu e o Yuri, é, o Maurício, que ia até do Maracatu, do Chapéu de Sol aqui em Meirão, é, e os nossos companheiros, né, a Letícia, o meu companheiro Diego, e... E aí a gente falou assim, ah, tem essa ideia aqui, vocês acham que dá para gente unir né? tipo, as ideias do centro socialista com isso? Porque a ideia é realmente o trabalho de base. Então, é uma forma da gente estar tá conectado ali com a comunidade, estar tá conhecendo, porque a ideia do Alisson é justamente isso, assim é a gente ouvir e estar tá participando é, da realidade, daquela realidade local. Né? E a partir disso, é, a gente passar a pensar... É, na teoria junto com aquilo né? A praxis, né? que o marxismo traz né? Então surgiu um pouco dessa forma é, Ainda a gente fazia algumas coisas bastante online Tipo grupo de estudo A gente começou A gente fez um, a leitura de um livro Que era o livro Camarada, da Jorge jean é, Depois a gente fez outro Agora mais recente, que era do Alisson mesmo A gente leu é, Não foi Crise e Golpe É, Crise e Golpe Foi esse que a gente leu, do Alisson e aí a gente começou com as crianças e é, desenvolvendo ali essas atividades culturais, mas já iniciando também, por exemplo, ele sabia, a gente tem as tinha as camisetas, então, escrito, né, sendo socialista, aí surge a curiosidade do que, que é o socialismo, tem a Cafu, que é a liderança lá que cuida das crianças, né, que tem mais relação, inclusive ela me perguntou onde um ela falou assim, mas o que, que é esse socialismo que tá dando vocês falo assim né eu, eu falei lá ah, o socialismo a gente acredita e a gente luta por uma sociedade que que as pessoas vão vão ter condições iguais de sobrevivência assim, né elas vão poder ninguém vai ser não vai existir alguém muito rico e alguém muito pobre as pessoas vão ter condições de vida é, digna para todo mundo é, a gente vai combater essas questões de racismo de de violências contra a mulher, de tudo isso. Aí ela falou assim, ah, então eu também sou socialista. Tipo, foi assim, entendeu? Então é basicamente isso. Eu acho que trabalho. Trabalho passa um pouco por aí. Assim, a gente não vai necessariamente chegar lá com um livro, né? Abrir o pessoal e falar assim, olha, isso aqui é o marxismo, vamos lá, vamos começar a ler, né? Não vai funcionar. Então, é um pouco por aí que começou. É, eu tava no, na, na cidade locomotiva, tu tinha outra comunidade aqui, uhum. para quem está nos escutando. E eu conversando com o Osmar, que você deve conhecer, né, a liderança lá, e o assunto saiu mais valia no assunto, ele pedindo alguns exemplos mais uhum. atuais, e eu conversando com ele, tinha um menino do lado, assim, né, um rapazinho, mais distante, assim, aí a hora que eu atravessei para ir na pegar uma cerveja, o menino falou assim, ô oh, senhor, fica. O que, que é essa coisa de mais-valia que vocês estão falando? <risos> falei, você tem um tempinho? Até aí, tá bom. Aí fui conversando com eles, porque assim, Pai, na hora que eu fui embora, ele falou assim, oh, tchau, mais-valia. Ah. Toda vez que eu entro na comunidade, agora ele falo, oi, mais-valia, mais, -valia, <risos> oi, mais -valia. É, Mas é por aí. <risos> o que que te deixou desiludida com a militância em partido político? O que que você acha que é um fator de desanimador? É, pra mim, eu vejo que... É uma ideia muito fechada, assim, sabe? Eu acho que é, não dialoga mais com muita coisa que a nossa realidade hoje... É, eu acho que ela demanda, assim. Ela, o, o partido, ele fica muito voltado para a institucionalidade e vira muito uma coisa muito fechada naquilo, assim. E deixa de ter essa comunicação com a população no geral, com o povo mesmo, com, com as comunidades, de trazer essa, essa questão da educação... É, política mesmo, né de trazer essa formação política é, revolucionária eu não consegui enxergar, pelo menos né dentro do partido que eu tive, mas eu também tive convivência com outros partidos estando dentro de partido e eu acho que a, eles acabam quase que sufocando essa coisa mais revolucionária e mais é, querendo romper essas barreiras da, impostas pela institucionalidade, que a institucionalidade é do capitalismo, é né, uma formação capitalista então, apesar de sim eu entender que é, ainda faz parte, que ela ainda é necessária para que a gente tenha aí os, o mínimo, né a gente consiga pelo menos o mínimo de direito e não sejamos aí completamente esmagados né, é, pela burguesia, enfim, e todo o seu aparelho repressor e tudo mais, eu acho que tem essa questão de que falta essa essa ligação mais com a base acaba virando um jogo quase que meio sujo assim né muito muita picuinha muita coisa assim própria mesmo do ambiente político que é um ambiente para burguesia não é para gente né essa é a realidade assim não é para o povo e isso não acontece dentro do, do centro socialista de movimento social não, do centro socialista. Do é. centro socialista. Exatamente. É, o centro socialista é uma ideia bastante nova ainda. Então, assim, é meio que, digamos que a gente está em experimentação, né? Uhum. E. Em Ribeirão, a gente começou quase com pessoas que não... A ideia não é ser pessoa só que não tem partido, porque não é a partidário. Uhum. É de ter todos os partidos, enfim, pessoas de diversos partidos, né? Não, não ser monopolizado por um partido só, enfim. Ser um, realmente um ambiente onde as esquerdas pudessem se encontrar no geral e que também pessoas que não tenham filiação também estejam. É, alguns problemas, obviamente, surgem, né? No sentido de... É, por exemplo, a pessoa não, as, muitas pessoas não têm formação ainda política, não, não tem tanta apropriação teórica, e não que isso seja fundamental e é que todo mundo tenha que ler e estar tá informado, mas a teoria ela acaba te norteando. Né? E aí, quando isso não acontece, as pessoas acabam... Eu acho que muito pela lógica também do que a gente vive hoje, né? dentro do, do neoliberalismo, que é uma lógica bastante narcísica, digamos assim, né? muito fechada para dentro, cada um por si e tudo mais, então isso se torna uma dificuldade, sim, né, uhum. de, de colocar mesmo que, que o objetivo é coletivo e, e também as pessoas têm suas demandas pessoais que são impostas pelo capitalismo também, né, que é trabalho, estudo, tudo isso, que acaba também dificultando que a coisa Ande que as pessoas consigam doar um pouco de tempo, porque quando elas não estão nessas outras atividades, elas estão cansadas também, né? Então rola tudo isso. Mas eu não acho que rola é, algo mais assim, no sentido de uma busca por um poder, uma busca de se impor. Isso que eu acho que tem no, no partido, que eu não vejo tanto dentro do movimento social. Existem outros tipos de problema, né? Que são esses que eu estou falando, é, existem questões. Sim, de, de outros tipos de opressão né? opressão de gênero, opressão de raça essas coisas todas dentro de movimento social a gente também tem que lidar mas dentro do centro socialista é, essa questão da, da busca pelo poder em si assim, eu ainda, pelo menos nesse aqui de Ribeirão né, que a gente tem uma coisa mais local mas não percebi assim, nessa é. questão assim, de ficar muito preocupado assim, de ocupar espaço e não dar espaço para os outros e sabe Nesse eu, sentido. Carol, você é porta-voz de um monte de gente aqui em Ribeirão. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro uhum. que eu, eu sou totalmente a favor do, do, do centro socialista. Gosto muito do Alisson Mascaro. Conheci na internet também, vi bastante coisa bacana dele. Comecei assistindo um curso dele sobre Pachucanes, na Boitempo, uhum. que é ali que eu conheci. Mas muita gente daqui de Ribeirão Preto, quando ele esteve aqui no lançamento do livro dele. Crítica do fascismo? Isso. É, crítica do fascismo. Eu acho que é. E ele, na livraria, do lado de fora, na calçada, muito. Eu me senti muito que eu sou do Rio de Janeiro, mas muito Ribeirão Pretano que estava lá reclamou comigo, comentou comigo que ele ficou muito tempo falando mal de Ribeirão Preto. Que gastou muito tempo falando mal do Palocci, do PT e da cidade do nome na cidade. Entendeu? Você acha. Porque eu te fiz aquela primeira pergunta para saber, poxa, vai ser só o movimento social ou tem o pessoal do partido? Você acha que assim, nesse discurso, eu nunca tinha visto o Alisson falar dessa maneira, uhum. tá? E já vi gravações dele em sindicatos, pelo Brasil todo, nunca tinha visto. Você acha que isso não pode afastar um pouquinho o, o, o, os socialistas que estão na institucionalidade? Se for socialista, eu acho que não. Elas vão sendo bem sinceras. Claro, acho é para ser sincero. Socialista e comunista, eu acho que não. Por, pelo fato de que é uma crítica, eu acho que tem fundamento. Assim. É, o que ele... Eu não estava presente, mas eu assisti depois. Infelizmente, no dia, estava doente. É, ele, a crítica que eu vi ele fazendo pro o Palocci foi relativa ao fato dele ser liberal, né, assim, as políticas implementadas ali estarem mais nesse sentido do que é, no sentido realmente socialista, enfim, e dessas questões todas. Eu nem vejo como uma crítica, pelo menos do que eu conheço do Alisson, ele não chegou a falar lá no dia e tudo mais, críticas relativas a, por exemplo, as questões de corrupção ou coisas nesse sentido. É, porque ele dificilmente ele faz algum tipo de crítica nesse, por esse viés, né? até porque acho que isso, é, isso sim seria dar munição mesmo para é, o que a gente vê aí né? a direita fazendo, enfim, esses movimentos de extrema direita, que é essa crítica mais pelo apelo moral. Eu acho que a crítica dele é mais mesmo pensando no fundamento político mesmo, assim, de, da ideologia. Eu acho que é isso assim. Em relação agora às nossas contradições, que todo militante tem? Né? Você, por exemplo, você reclama muito dessa esquerda liberal, que fica muito uhum. aproximada dos, das estruturas de dominação. Mas a gente, particularmente, a gente tem participações inevitáveis. Né? Você mesmo trabalha no judiciário, que é um aparelho subestrutural da classe uhum. dominante, onde ela põe todo o seu jugo de classe em cima. Então, e você sentiu essa necessidade de frequentar um trabalho tão basista como esse, por conta já da sua pertinência esse aparelho, ou isso não, não foi motivo? Eu não. acho que sim. Foi. Acho que isso também influencia bastante, porque é isso, assim, né? Eu já trabalho ligado à institucionalidade em si, né? Tipo, eu sei como funciona, enfim... É, já estive muito perto disso, inclusive, assim, por necessidade, no sentido de que me fermei em direito, não tinha ah, influência mesmo, assim, para estar tá advogando e tudo mais, eu acabei caindo numa, numa advocacia mais de massa no começo, né, e com isso eu advoguei pra banco, advoguei pra usina, então, assim, você começa a ver o que tá por trás mesmo disso tudo, e isso te leva, assim, acaba de... Rad... é pelo menos eu, né, não, não posso falar por todo mundo, mas me levou, assim, a me radicalizar porque é muita coisa que você fala assim, não é possível. <risos> então, eu acho que, e aí isso, indo para o judiciário, e vendo também que não existe justiça através do judiciário, né que aquilo ali, na verdade, é quase um teatro, acho que com certeza isso acabou... Contribuiu. Contribuiu. Radicalizando. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês dois. Hum. tá Que vocês debatessem aí. É... Eu tô meio naquela canção do, do Titã, e sai só quero saber do que pode dar certo. Uhum. Tá? Então, embora eu ache que a revolução seria, é a saída certa, a gente numa quebra institucional e implantar outra coisa, eu não consigo ver isso no meu horizonte de vida. Eu tenho 61 anos, eu não vou ver isso, eu não vou estar vivo para ver isso. Uhum. Vocês acreditam ser possível uma revolução no Brasil? E por quê? Eu acredito, sim, até porque se eu não acreditasse, eu ia, acho que eu já tinha desistido. Eu acredito, é, eu acho que o que falta, ela vai depender de nós, assim, né, das pessoas mesmo, porque, enfim, do povo, né, da nossa organização, é, e eu acredito porque eu não vejo outra saída, assim, eu acho que se não for isso, a gente está caminhando mesmo para algo que beira a extinção mesmo, assim. né Ainda ontem eu tava vendo uma matéria antiga, de 2019, da revista Galileu, falando que em 2050 é possível a extinção da civilização humana. Então, assim, 2050. Tipo, eu tenho 37 anos. Eu vou ter... Vou estar tá vivo, provavelmente, né? Sim. Então, assim, <risos> torço e luto para que a gente consiga até lá mudar muita coisa, porque senão realmente está mais nesse caminho revolucionário, porque senão difícil. Agora, em termos do que seria uma revolução em si, é, que aí eu, assim, ainda tenho minhas questões, assim, né? Eu não me identifico tanto com o que eles chamam de socialismo real, né? Com as experiências que a gente já teve. É, admiro, sim. Acho que são importantes, que a gente tem que se levar como referência, mas eu não vejo que vai acontecer do mesmo jeito. Assim, né? para mim não vai ser assim, assim. Acho muito difícil que seja. É, até tem uma aluna do Alisson, é, que também é professora hoje, a Thaylise Leite, e ela parte mais para uma crítica mais voltada ao, ao pessoal da escola de Frankfurt. né? E aí eles têm essa questão de que, para eles, é, a gente tem que impedir a valorização do valor. Eles entendem até que hoje nem existe mais luta de classe. Assim. Eu tenho minhas questões, não concordo completamente com isso, uhum. mas eles falam que... É, o, o, o, o capital, ele vai se valorizando independente da burguesia. Então, eu, hoje, a gente já não pode falar mais que o Estado tem a burguesia por trás dele mandando exatamente, porque é algo que já está já meio que automático, assim, é um sistema que já está se retroalimentando, assim. Então, a gente tem que quebrar, é isso, assim, quebrar... Pensar formas alternativas ao capitalismo realmente, conseguir expandir nossa imaginação aí para não... Porque senão tudo a gente vai, vai voltar para a forma de dinheiro e para tudo que a gente já vive hoje, assim. Então, eu acho que talvez isso... Mas são coisas que eu, pelo menos, ainda tento que estudar, né? E também não, não, não acho que seja... Pode ser que a gente, sim, precise de uma revolução armada. Não sei, né? Tipo assim... É... Pode ser que ainda seja assim pela luta de classe, mas eu acho que a revolução ela pode assumir muitas facetas. Assim, isso que eu estou querendo dizer. Assim, isso é algo que está em aberto, mas eu acho que é necessário assim, a gente passar a se organizar pela base e começar a pensar num futuro que não seja através desse sistema que a gente tem hoje. Porque, através dele, eu acho que a gente está caminhando realmente assim, para o precipício. <risos> Essa é a minha visão. E você, meu amigo de mundo, você acredita no meu Eu acredito, se eu tiver empacotado... E tiver ido já pro ciclo do carbono eu Me reagrupo e volto pra comemorar É isso daí até, Eu queria só ler aqui Porque Por até favor. conversa com isso Essa é. parte que eu tinha Separado desse livro É né? um livro do Vladimir safato E maneiras de transformar os mundos Do Lacan é, Quer dizer, maneiras de transformar mundos Lacan, política e emancipação É do Vladimir é, impossível é aquilo que, do ponto de vista da situação atual, não tem como existir, não tem como se inscrever. Por isso, é aquilo que força a situação atual a se transformar radicalmente, força uma ruptura de estrutura. Tudo que é decisivo para nós, um dia foi impossível. Então, tipo, eu acho que eu me guio um pouco por aí, sabe? Tipo... Um dia existiu o feudalismo, que provavelmente quem estava naquela situação não achava que existia um outro sistema possível. né? Então, por que não ter algo é, além do capitalismo? E por que não ser logo? Porque a gente acha que isso há ah, um dia vai acontecer. né? Então, eu penso um pouco isso. Eu estou gostando dessa história, assim, porque eu, eu, eu penso de uma maneira bacana. Assim, eu, tenho, eu tenho estudado Pierre Bourdieu, e isso me encanta muito a questão do capital cultural, que ele por meio de pesquisas, ele, ele, ele, ele conseguiu comprovar que, que da, o capital cultural é tão importante para o prestígio do sujeito na sociedade, que isso dá mobilidade social também, tanto quanto o capital econômico. Uhum. E eu acho que isso é um caminho. Se todo mundo estiver mais consciente, mais preparado, e, e como que você pensa que pode, que forma você imagina uma evolução? Você já deixou pelo que eu entendi aqui é a revolução armada assim como última opção né, é essa revolução que eu não consigo ver, né gente agora outras formas de revolução eu consigo ver qual é a forma que você imagina que pode, que pode dar certo antes de responder, eu só queria pedir pro pessoal o pix está aqui embaixo uhum. dá uma olhadinha, quem puder contribuir para a gente bancar um pouco dessa estrutura a gente agradece muito e aproveita, compartilha e se inscreva no canal da Rede PT, no nosso canal, onde estiver passando isso, por favor, tá? Desculpa, Carol, mas eu precisava falar isso. <risos> Qual é a forma, então, que você vê de revolução? Eu tenho é, me norteado, assim, muito por uma perspectiva que passa pela essa ligação entre a psicanálise e o marxismo, que que conversa um pouco com as ideias, as ideias do Alisson, com a da Thaylise que eu trouxe, e que não passa muito pela questão da consciência de classe, por exemplo, porque ela vê uma perspectiva de que as coisas não se dão só pelo consciente, só pela forma como a gente entende racionalmente ou conscientemente o mundo, que ela passa também por uma questão de afetos. É... E isso eu acho, que, eu acho que é um caminho, assim. E eu vejo no Centro socialistas um potencial por isso, assim. Nessa relação das pessoas é, irem conseguindo perceber mesmo gestos de solidariedade nas coisas mais, assim, do cotidiano, né? De você estar ali presente, estar é, realmente se importando com o outro ali. Para além de uma questão é, de, ah, de interesse assim, né, de ter um interesse que você tá pensando, que mas não de, de realmente uma criação de uma irmandade, quase assim, né, de uma a gente fala de camaradagem, né, uhum. de uma camaradagem, de realmente poder se confiar um no outro. Eu acho que isso falta muito hoje em dia, assim, no ambiente político, inclusive, né, assim, na própria esquerda. E, e eu acho que nutrir esse tipo de espaço é muito importante, porque é, através dos afetos, as é isso que cria confiança, é isso que cria vínculo pra gente conseguir mesmo uma organizar, né? É claro que isso parece um pouco utópico, né? Ah, tipo, ah, não é uma questão de amizade também, assim, de, ah, não, vem cá, não, não, não, pegar na mão do outro, não é, pensando questões estruturais, pensando questões ali do dia a dia que tá afetando as pessoas de verdade, é, mas que isso pode fortalecer, e, e desde que, por exemplo, existe um núcleo do centro socialista aqui, aí vai criando outro ali, outro em outro lugar, e esses centros vão começando a se conversar, e eu acho que isso tem um potencial, assim, então, acho que é por aí, mas não, não, não sei se estou me fazendo, claro, parece um pouco utópico, mas eu tenho me norteado por esses caminhos, assim. O Zé Alfredo fala sempre com o partido que o partido não é um clube, é. Né? e eu sempre falo também, não precisa ser um ringue também. Mas você vê, a humanidade já viveu o comunismo primitivo quando vivia o início da era cristã, uhum. E quem atrapalhou foi o modo de produção que acabou dividindo os homens. É. Então, acho que é plena é, é plenamente possível a gente imaginar um mundo onde é, uma classe não, não domina domine a outra, óbvio. Eu acho que nosso otimismo é, vai contagiar... Logo, logo, março, ele vai também voltar do ciclo do Carbono para... É isso. <risos> pra comemorar. Eu volto com prazer, eu só não consigo crer. <risos> Entendeu? Mas é para isso que eu luto. É, então... <risos> não, isso é possível. Acho que, isso que... Não só é possível, como daqui a pouco vai ser inevitável. Você conseguiu eu convencer os seus sim. familiares, as suas opções, assim? Sim, algumas... Foi tranquilo? Não tranquilo, mas alguma sim. É, eu, a minha, minha família, por parte de pai, ela já é uma família mais de esquerda, né? Meu avô já era bastante... É, meu Deus, estou vendo o senhor na minha frente, me, tá me fugindo o nome. Brizola, é brisolista, bastante brisolista. E, então, por parte de pai, assim, não chega a ser o comunista, mas, por exemplo, agora, é, teve inauguração do centro, eles vieram, então a tipo, me ajudaram a organizar algumas coisas... Então, é, bem bacana isso, assim, ele já me pede, ele já assistiu a Alisson, aí ele já me pede dica de, de leitura, então tem isso, assim, sabe? É. É, mas tem primos, bolsonaristas, tem, então, tipo assim, aí isso já é, é mais difícil. Quando, assim, você pega pessoal mais de extrema direita, tenho ainda familiares, é, boa parte da minha família paterna mora em Curitiba. Então eu tive sim tios, que, é, tios e primos que votaram na primeira eleição em Bolsonaro que que hoje votaram no Lula, né, tipo, nessa última eleição. É, aí esse tipo de perfil ainda você consegue conversar, né, e, e, e trocar essas ideias mesmo e levar esse tipo de horizonte. Agora existe um que é mais, mais assim, mais extremista mesmo, né. Tem primos que, infelizmente, eu acho meio irreversível, assim, eu... <risos> Ô, oh, Carol, vamos falar um pouquinho do, do, do nosso ponto de convergência, que é a comunidade Nova Vila União. Uhum. Né? Eu sei que você está falando de uma maneira geral, né? Aqui nós do, do, do PT temos feito um trabalho bem, bem grande nas bases, e eu estou até um pouco cansada, eu falo que eu não é quero verdade. ouvir mais ninguém falar em União de Executivo que nós precisamos voltar <risos> para as bases, porque Márcio Coelho, Ana Favareto, Adi Melim, Júlio Brito, Platini, enfim, mais um monte de gente, os que são da base, e a gente está lá. Mas, no geral, eu concordo plenamente com você. Uhum. E, e nós estamos lá, né? É, o Diego, né, seu esposo, que é arquiteto, né, se uniu, né, a gente se uniu de Diego Coletivo Gente, estamos construindo ali, onde vai ser a sede da associação, a está construindo uma biblioteca, brinquedoteca, e o pessoal do Centro Socialista, só para deixar claro para todo mundo, para ninguém te acusar de tá estar falando em no nome do Centro Socialista, é. você não está fazendo parte nesse momento, Sim. mas <risos> fez parte da fundação, e, e inclusive da sede, né? uhum. e você inauguraram uma sede lá uhum. também. Fala um pouquinho o que, que vocês pretendem com essa sede lá, que, que tá acontecendo? não sei se você ainda está ligada tá. ao trabalho na comunidade, por uhum. favor, fala um pouquinho pra gente. É, eu realmente estou afastada, né, faz acho que um mês que eu tô afastada, enfim, militância também não é fácil, a gente acaba adoecendo se não se cuida, né, principalmente psiquicamente, porque, ah, enfim, a gente tem que lidar com bastante coisa. É. <risos> e... Então, assim, a ideia do centro socialista é porque justamente porque a gente estava com esse trabalho com as crianças. No início, a gente usava bastante o espaço da Cafu, porque ela morava ali, tinha o quintal, e aí tinha a escolinha, uhum. que ela mesmo estava fazendo as atividades. E aí a gente, quando precisava de algum lugar, acabava indo fazer ali na, na, no quintal dela, né, com as crianças. E e aí a gente acabou procurando ali a gente pensou assim ah vamos alugar algum lugar aqui vamos procurar algum lugar para fazer e aí surgiu a ideia as lideranças lá o amarelo o rojinho falou assim ah, a gente tem terreno se vocês quiserem a gente pode ter um terreno ali que era antes era a horta é, se vocês ajudarem a cuidar fazer alguma coisa ali a gente cede o espaço e aí surgiu um pouco nesse sentido né e, e aí a gente pensou ah, vamos então vamos construir alguma coisa aqui e aí a gente faz horta dá para fazer é, pensar em algo voltado para agroecologia né é, todas essas questões assim pensar em, em trabalhar também a questão ambiental ali é, e o nome mesmo de ser de, de tipo centro socialista né tipo aí você já já introduz igual eu falei né a gente ia com um camiseta do centro socialista já gera uma curiosidade ah o que é o socialismo né o que, que é isso e você colocando lá, tipo, mais pessoas podem... Aí vai falar assim, o que, que é isso? O que, que é centro socialista? E abre uma porta de você estar realmente buscando esse tipo de formação. Né, de trazer essas ideias, essas ideias evolucionárias, de conversar com a população ali sobre marxismo, sobre tudo isso. É, mas de jeito nenhum, e também assim, é um espaço da comunidade, que fica bem claro, assim, é, a gente titula centro socialista, até porque a ideia do centro socialista não é ser, não é minha, assim, não é, o centro socialista não é meu, o centro socialista não é das pessoas que estão ali construindo, o centro socialista é da comunidade. É o centro socialista quiser. e social. É. <risos> É da comunidade, então, assim, se eles quiserem ocupar ali para fazer um aniversário, para fazer alguma coisa para eles, é deles também, entendeu? Tipo, não é nosso, assim, propriedade, né? Não é uma propriedade de ninguém, é da comunidade. E o espaço da associação, eu já vejo mais como isso mesmo, assim, é um espaço da associação nesse sentido, não tem essa ideologia, por exemplo, né? Tipo, não é uma coisa que, é, se, alguém, se alguma empresa quiser ajudar eles, é, vai estar vinculada ao nome socialista e, de repente, afasta, porque a gente sabe como funciona, Sim. né? Infelizmente, tem isso. É, a gente preza... Então, assim, aquele espaço que é do centro socialista, a gente nunca vai negar a ideologia, assim, né? E aí, o outro espaço é um espaço que é mais... Mais aberto, assim, de verdade, é, Inclusive, né? a nossa biblioteca sendo bancada por uma grande empresa. É. <risos> e a Se fosse que... socialista, talvez eles não gostassem muito. Talvez, <risos> talvez não, exatamente. A gente tem que cuidar disso é. também, né? Então, mais tipo de cuidado. Você falou que queria ler alguma coisa no final ah, também. A gente está é. aproximando do final, eu não vou tá. deixar você esquecer, não. Rapidinho. <risos> Fica tá à vontade. Joia. É um poeminha. Aí, só para terminar também, né? É outro livro do, do Safatri, mas o poema não é dele, né? o livro Só Mais Um Esforço. É, você diz, nossa, casa, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com a aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás? Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. É do Bertolt Brecht. É do Brecht né? é, não espere nenhuma resposta. Então, eu acho que... Eu trouxe isso porque eu acho que é muito por aí. assim né O socialismo é o que depende de cada um. Assim, né De todos nós e de cada um. Porque não vai ter uma resposta que vai vir. Ninguém vai falar assim, ah, vai por esse caminho e faz isso. Não vai ser isso. Né? A gente eu, vai ter que construir junto mesmo. Eu vi uma entrevista do Safatle, que... Girava em torno, de mais ou menos, disso aqui que a gente está conversando, né? Se é possível, como acreditar na revolução. Ali eu falava, você já pensou em, em 1200, se alguém falasse que a gente ia ter uma república? Você está é. doido? Isso nunca aconteceu no mundo, não tem república no mundo. Uhum. E tá aí, né? Carol, então, a gente chegou ao final, como a gente uhum. combinou, de ficar, passa muito rapidinho, né? É, vontade, rapidinho. De ficar, vontade de ficar falando um monte, mas passa muito rapidinho mesmo. Então... Queria agradecer muito a sua solicitude Desde o início tá? Você é. topou O Edmundo que é o seu fã aqui, Pediu para te convidar, muito obrigado tá? Eu que agradeço de verdade aí Pelo espaço é, desculpa, Espero ter né, contribuído aí Com o papo, sou com um certeza. pouco tímida mas... não, Claro que contribui Se você tiver Dá alguma joia. coisa para colocar, fica à vontade não, aí no final. É só agradecimento mesmo Pelo espaço, pelo reconhecimento aí, né? E qualquer coisa que precisar Também só contar. Beleza, então, hasta lá vitória. Até a vitória. <risos> Gente, que você assistiu até o final, se puder contribuir aqui no Pix, é, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar. Tudo isso ajuda a levar essas ideias, principalmente para aqueles que não têm muito acesso a esse assunto, tá bom? Até o próximo Carcará. É isso.